Suas operadoras não estão oferecendo bolões como você gostaria? Não estão vendendo jogos como poderiam fazer? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas de como melhorar isso e como resolver isso de uma vez por todas dentro da sua casa lotérica. Bora comigo? Bora lá? Em diversos vídeos anteriores, e você pode acompanhar na nossa lista que a gente envia toda semana através desse número VIP, nós enviamos conteúdos para que você possa ajudar as suas operadoras a venderem mais. Em primeiro lugar, é importante você ter consciência de que as suas operadoras oferecerem os seus produtos depende muito mais do empresário e do gerente da lotérica do que a gente possa imaginar. O nosso papel como gestor, seja como dono ou como gerente, é educar as nossas funcionárias no dia a dia. E já dizia o velho ditado, Todo bom vendedor é como todo bom troféu, precisa ser polido diariamente, pois é assim que elas vão cada vez aparecer mais com os nossos produtos. Se você prestar atenção, sempre que você está conversando junto com as suas operadoras, elas vão estar muito mais incentivadas a trabalhar. E você pode fazer essas conversas, essas reuniões, tanto diárias como também semanais. Seja para passar informação a respeito dos produtos que você tem dentro da lotérica e, principalmente, como levar novas abordagens. Se você não percebeu, nós estamos numa série, nós temos 12 vídeos que tratam exatamente de abordagens que podem ser feitas. Muitas vezes a sua operadora de caixa está acostumada a ter a mesma fala, o mesmo diálogo com o seu cliente, com o nosso cliente da lotérica. E é importante você, como gestor, levar novas oportunidades para ela, seja através desses vídeos que nós temos criado ou até mesmo de outros conteúdos que você possa buscar. Você pode buscar dicas e técnicas para que aumente as vendas diretamente nos seus caixas. Você também pode fazer a parte de telemarketing através de ligações que podem ser feitas ou principalmente o WhatsApp que é uma grande ferramenta para poder te ajudar. Mas na abordagem do dia a dia, se você está com uma operadora de caixa que não está muito fã de ficar oferecendo no caixa, fique atento em primeiro lugar as nossas operadoras elas são vendedoras ou pelo menos deveriam ser e todo bom vendedor que se preze oferece o produto então deixe o produto exposto, mantenha o treinamento delas, mantenha o acompanhamento e principalmente mantenha cada uma delas com as suas respectivas metas em dia pois isso vai te ajudar muito. Se você já tem o nosso sistema da DoraSoft Continue utilizando ele, você já sabe, na parte de gráficos, na parte de produtividades, onde você tem a produtividade individual de cada operadora de caixa, tanto em lucro como também em quantidade vendida. Você também consegue acompanhar a parte de cada um dos tipos de produtos e até mesmo dos grupos de produtos, pois nós não temos apenas bolões, nós temos outros produtos que diferente do que alguns poucos lotéricos acham, a Telecena é muito lucrativa e te traz uma boa renda dentro da casa lotérica. Manter esse aspecto para cima e elevado o time é manter essas ações constantemente feitas. E eu tenho certeza que você pode contar com a gente, porque toda semana nós temos conteúdos para poder te ajudar nisso. Espero que essa dica tenha te ajudado. Se você quiser continuar recebendo informações para novas dicas de vendas, é bem simples. Envie a palavra VIP para esse número que está aparecendo aqui na tela e nós vamos te manter informado semanalmente quando nós enviarmos novos vídeos, artigos e conteúdos para te ajudar no dia a dia.